Jesus usa uma parábola falando de dois construtores, duas pessoas com uma responsabilidade de construir. E é impressionante porque Jesus não dá uma planta ou não fala de uma construção em lugares diferentes, embora a expressão deixa uma conotação de uma casa no monte rochoso e uma outra casa na areia da praia Na verdade não tem nada a ver esse texto com essa comparação O local era o mesmo Jesus não disse a respeito dessa parábola De pessoas que construíram em lugares diferentes Era o mesmo lugar A diferença na verdade não estava na rocha ou na areia a diferença estava na determinação do construtor, e eu vou lhe explicar isso. Ora, o ambiente era o mesmo, o local de construção era o mesmo, a planta que receberam, a mesma, a oportunidade também a mesma. A diferença, na verdade, está na capacidade de cada um entender o propósito pelo qual foi chamado para construir Esta parábola É uma parábola que Jesus está explicando um, um mover extraordinário do reino Cujos homens não compreenderam um princípio Então exaltavam o seu coração Dizendo que profetizaram Liberaram palavras Cresceram no evangelho E na verdade não eram pessoas bem estruturadas então Jesus está explicando Mateus 7, 21 Olha o que está escrito Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Então Jesus usa essa parábola Para dizer que Nem todas as pessoas Que dizem Que declaram que ministram, estão inseridas nesse contexto da edificação e é impressionante isso, quando eu parei para meditar e analisar o que Jesus estava querendo dizer o meu coração ficou alegre demais e eu quero compartilhar isso com você então Jesus usa uma parábola falando de dois construtores que construíram no mesmo ambiente essas casas eram vizinhas era uma casa do lado da outra essas casas tinham a mesma cor essas casas tinham a mesma planta essas casas tinham o mesmo material os dois construtores não recebem materiais diferentes um de alta qualidade e outro de baixa qualidade, não a condição que Jesus está falando é que eles receberam a capacidade de construir o segredo está na dedicação de quem está construindo então ele diz que veio o vento, veio a chuva e veio a enchente Mateus 7.25 está escrito assim E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos As duas casas enfrentaram a mesma dificuldade Mas o projeto era o mesmo, a cor era a mesma O CEP o mesmo não eram lugares diferentes Elas foram construídas no mesmo lugar Quando nós lemos o texto A conotação que temos E eu preguei muitas vezes isso Que um foi para a rocha e construiu uma casa no monte O outro foi para a areia da praia Achando a facilidade Construiu uma casa na areia da praia Mas na realidade não é sobre isso que Jesus está dizendo Ele está ministrando uma palavra Ao coração de saduceus, fariseus, escribas Pessoas inteligentíssimas da época que não conseguiam entender a luz da revelação ou o segredo do reino. O que Jesus está aplicando é uma palavra relacionada ao reino. E é impressionante porque naquela época, naquelas regiões, existia uma camada de areia sobre a rocha com seus 50 centímetros. Quando Jesus diz que alguém vai construir, na rocha e outro constrói na areia implica dizer que o primeiro construtor que construiu mais rápido que teve a capacidade de ver a sua construção pronta de imediato esse construtor quando começou a cavar que encontrou a rocha ele simplesmente parou de cavar o outro que começou a cavar começou a construir a partir da rocha você está entendendo? Quando o primeiro cavou, encontrou a rocha Que ele bateu a ferramenta na rocha Que saiu fogo, ele disse Já é o suficiente, já posso construir para cima E na verdade, nós bem sabemos Que toda construção se faz necessário Primeiro, construir para baixo E para construir para baixo Requer muita dedicação de todos nós Construir para baixo implica dizer Sumir no período da construção Ficar um tempo escondido Um tempo gastando energia Um tempo fazendo esforço Um tempo dedicando-se um pouco mais Naquilo que não aparece Quando a ferramenta bateu na rocha Que saiu fogo Aquela centelha de fogo Que nós gostamos na igreja Quando saiu essa centelha de fogo Alguém disse Já é o suficiente Já dá para fazer a obra já dá para construir para cima Porque tem uma centelha de fogo Só que o crente que entende o propósito pelo qual foi chamado E o propósito é extraordinário Porque o propósito vai além de todas as nossas crises Emocionais, sentimentais Todos os problemas que nos cercam se tornam muito pequenos Quando em nós existe propósito Pessoas se frustram porque não tem propósito Pessoas ficam isoladas porque não tem propósito. Pessoas param no meio do caminho porque são sem propósito. É muito fácil parar uma pessoa sem propósito. É muito fácil você ver pessoas que não são determinadas desistirem no meio do caminho. Só encontrar a rocha está bom. Só de ver centelhas de fogo da rocha já é o suficiente. Então elas acham que já devem aparecer um pouco porque já viu um pouquinho do fogo que a rocha promove para a nossa vida. Só que quem entende o propósito vai mais fundo. Quem entende o propósito é mais intenso. Quem entende o propósito entende que toda casa para poder ser construída, precisa nela existir estrutura. E quem não tem estrutura não aguenta as provações da vida. Para permanecer tem que ter estrutura. Para cantar tem que ter estrutura. Para pregar tem que ter estrutura. Para pastorear tem que ter estrutura. Evangelho não é meio de promoção. Evangelho é coisa para gente que tem estrutura. Para gente que entende propósito. Para gente que entende chamada. Para gente que entende vocação. Eu estou pregando para nação madureira. Para o povo que entende chamada. Dá um brado de louvor, esse Deus! Maravilhoso! Impressionante porque o estado de Israel está sobre uma rocha e é lindo de ver o cuidado de Deus sobre a nação de Israel lembramos que a rocha aponta para Cristo Israel está em cima dessa rocha um estado construído sobre uma rocha e em cima da rocha com uma camada de areia não se torna um lugar de fácil construção porque certamente para furar a rocha se faz necessário esforço, dedicação, empenho, força de vontade Porque ninguém se firma na rocha dormindo dioturnamente Ninguém se firma na rocha e ninguém cresce em cima da rocha desleixado para o seu chamado para a sua vocação Gente que não entende a preciosa rocha Também não se esforça para se firmar nela E casas que não estão na rocha Estão sujeitas ao mesmo processo Das casas que estão na rocha O que, é que Jesus estava falando? Jesus está falando de uma construção que aparece rápido E de uma construção que demora um pouco mais Porque A casa edificada na areia é uma obra muito rápida E obras rápidas chamam a atenção Você se lembra? Você já passou muitas vezes numa rua e Não tinha igreja nenhuma E de repente você passou outra vez Surgiu uma igreja Na semana seguinte você viu uma multidão Na outra semana Já não tinha mais aonde colocar gente Aí você vai ver o cidadão Que está à frente desta igreja Você percebe que é o desvairado Que na semana anterior Era é um, um um drogadilho, um vendedor de drogas uma pessoa perdida no mundo que ora se converteu não teve nenhum tipo de processo de preparação, porém com a sua inteligência, com a mente brilhante que possui conseguiu com estratégias fazer isso funcionar e isso acontece muito pessoas com a mente brilhante conseguem contagiar pessoas e levá-las ao crescimento, porém crescimento sem estrutura é apenas casa na areia que aparece rápido é difícil entender o processo mas o processo é necessário eu estou pregando para um povo que já foi muitas vezes processado um povo que é muitas vezes processado cria raízes, estrutura e capacidade as duas casas enfrentaram a mesma dificuldade tinham a mesma cor A mesma planta O mesmo material Porque se disséssemos aqui Assim, o material era diferente Sempre precisa ter um culpado Então a culpa da queda foi o material Dificilmente alguém que cai Entende que caiu porque Fracassou na hora de construir Não criou estrutura ou base Para permanecer firme na rocha ao encontrar a rocha, despesou a rocha E achou que podia andar com as suas próprias convicções Com as suas próprias vontades Com as suas próprias pernas E por que não dizer aqueles que dizem Se ele é pastor, eu também sou Se ele é líder, eu também sou Se ele tem, eu também tenho Ele não entende o processo da rocha E Deus coloca alguém em cima da gente Ou acima da gente Para ser o nosso tutor, o nosso mentor E quem tem sido o seu mentor, meu irmão? A quem você tem recorrido no seu tempo de adversidade Quem tem te aconselhado no tempo das suas crises O serviço de mentoria nos coloca em cima ou embaixo Depende de quem nós estamos ouvindo E nos dias dos pastores quadrados Me refiro a, ao sistema cibernético atual O mundo da internet Muitos pastores na internet ensinando de tudo, de todas as formas, de todas as maneiras e as pessoas estão deixando de ouvir as suas próprias lideranças e tomando conselhos com os coaches que nunca foram crentes, que nunca serviram a Deus, que nunca se humilharam, que nunca se assentaram para aprender e agora estão ensinando, estão ensinando a sua família ao fracasso, estão ensinando a sua casa a crescer rápido. Mas certamente lá na frente o problema vai chegar. O teste vai vir. É lindo o que Jesus está dizendo. Eu passei por cima desse texto Muitas vezes Até que eu me debrucei em cima dele Para entender o que Jesus estava falando Eu já preguei muitas vezes também Uma casa na rocha e outra casa lá na areia da praia Quando eu entendi o que Jesus estava falando Eu pude compreender como esse texto é profundo Não existe diferença no material Não existe diferença no projeto A diferença está na determinação do construtor a diferença está na visão de quem está construindo A diferença está no propósito de quem está fazendo a obra Se quer aplausos ou se quer estrutura Se quer aquecimento saudável Aleluia. Ou se quer aparecer e desaparecer amanhã Quantos você conhece que você diz foi, era, era uma bênção Era um cantor, era um pregador, era um pastor, era firme era um vaso, eu gostava de ouvir ele, porque não houve mais casas firmadas no foguinho da rocha, firmadas na areia, não tem estrutura para permanecer quando vem o tempo da aprovação. Então...